10 reais, 5 reais quando é? Beleza, amor. Corta a cama aqui, assim, faz dois coxinhos. E dura mais do que de madeira. Essa aqui eu misturo a tinta. Não tem problema. Você lembra quando eles faziam aqueles coxos de madeira, para fazer massa de madeira? Obrigado, é. Que é melhor, minha trabalho. É muito mais leve, né? É. Fácil de limpar. Só bateu a, as costas da colher. Uhum. Como que é o seu nome? O seu nome? Oi. Como que é o seu nome? Meu nome mesmo é José Coelho, mas ele me chama de Zezinho. Zezinho. Esse coelho seu é de onde? É de cristais? É, tem um pouco de patrocínio paulista, tem uns. Até pra, em Patrocínio Paulista tem um cara que é policial lá que é parente nosso, sabe? Das famílias dos coei também. Lá em Cristal, lá no sítio, lá tem, tem mais dois lá. A família vai esparramando, depois já não se une mais, vai... E vocês são quantos irmãos? Ixi, nós é... nós tudo doze é irmãos. Então, por isso que é coelho, né? Coelho é... é produz virou muito... uma família de coelho. É. <risos> o seu nome é... Meu nome mesmo é José Coelho Ferreira. É. Filho, agora eles me chamam de Zezinho. Deu de moleque pequeno eles me chamam de Zezinho. Outros e... me chamam de Zezão, é desse jeito. E que... você é capaz de falar o nome do, do, do, do, dos seus irmãos todos? Foi? Você é capaz de falar o nome desses todos? Olha, eu... Encosta mais um pouquinho pra cá, para Aí, ó. Eu não sei que... falar o nome desses tudo, não, não mais, rapaz, não. porque... A maioria deles já tá tudo já... Sumido nesse mundão aí, tem um pouco lá em Paraíso, tem um tem pouco, um pouco lá em São José da Bela Vista. Memórias e vidas. São José da Bela Vista? É, São José da Bela Vista. Tem um, um punhado de gente sumido nesse mundão aí. A última vez que eu vi isso, eu era um molecão ainda, sabe? Aí eles para esparramando, tem uns que já ficou velhinho, já, já está tendo a cadeira de roda. Você está em que idade? É, é, no meio da família? Você é mais novo? Você é caçula? Como é que é? Como é que é? Você é dos seus irmãos, você tá... Ah, que... eu sou caçula. <coughs> sou caçula, tô com 65 <coughs> anos. Tem uns que já tá com 70 e tantos anos, outros tá com 68. E vai indo. <coughs> Mas a maior parte mora aqui mesmo? mora mora tudo na região. uns moram na roça, uns tem sítio, propriedade na roça. Mas a gente não vai atrás, porque eles não vêm atrás da gente também, então a gente não procura, não. É... Você... A única pessoa que vem de vez em quando em casa é um tio meu, sabe? Como é que ele chama? É, é o chamou ele chama o Luiz. Ele é muito chegado lá em São José da Bela Vista, lá. Lá ele é da gema lá de, de, de São José da Bela Vista. Ele é, mexe com gambira, essas coisas, põe a cavalo, mexe com cavalo, com... Põe a vaca velha, é desse jeito. A marganha? <risos> é, ele é gambireira, ela é. é da catira, fala catira. E você trabalha com o que? Eu trabalhei de pedreiro muitos anos, mas depois começou a dar um problema no meu joelho, uma artrose. Aí começou a me prejudicar. É... Deu de pisar, subir, vamos supor, subir numa escada de madeira, no teado, aí eu tenho medo de desequilibrar e cair, porque eu não dá firmeza. Você já construiu casa? Já, graças a Deus aposentei. Tá tudo. Nós assim, temos a casa ali na, na carga de campo ali. Ainda faço uns bicos de pedreiro, sabe? Mas assim, quando é serviço baixinho, até nem comprar uns galões agora para mexer com os azulejos, que é serviço baixo, né? Não precisa. Eu arrumo um rapazinho para me dar uma mão, que pode carregar massa, as coisas. Limpar o azulejo. Aí se for fazer, fazer um muro também, eu pego para fazer, porque aí tá baixo, né, serviço baixo, reto. Mas é um lugarzinho bom, rapaz, ainda acaba tirando um dinheirinho extra ainda também. Além da aposentadoria. <risos> é, porque se for partir só pro lado da aposentadoria, passa apertado, né. É, não, não dá. Você tem quantos filhos? Eu tenho... eu tenho cinco. Cinco filhos, mulher. Tudo mulher. O nome dela? De um é Edo, o outro é Érica, Ivani, é Exleide e Sônia. A sua esposa que família que é? Era é da família dos Garcia, rapaz. Ela, a família dela é tudo de gente de longe daqui. É dos Garcia. Aqui tem Garcia demais da conta? Vai, aqui na.. Aqui na, na, na, na porteira da Pedra Lindo, que me chama, ali? Não, é. A coisa ali tem, ali a maioria a Garcia lá, ué. <risos> Parente dela, não? Não. E ela é de onde, a, a família? Ela da... é... O Garcia dela. Parece que ela é de Goiás, parece uma coisa assim. E você conheceu aqui em Franca? Conheci, eu veio morar aí, na de um japonês aí pertinho. Morou aí, depois fez umas pães de algodão lá. Aí eu conheci ela, mocinha, já de 16 anos. Aí começou, nós começamos a morar logo, nós fugiu e já foi morar junto. E já tem quantos anos essa aventura? Ah, faz muitos anos, rapaz. Vixe, eu nem lembro direito porque minha cabeça não. A sua filha mais velha tem que idade? Ah, ela tá com mais ou menos com uns 47 anos, 46 anos. Ela já é madurona. Madurona. Porque quando eu fugiu, eu fugi molecão ainda. É. Já começou a produzir a família nova. É, o com ele tem que trabalhar. Aqui, ah, você já tem quantos netos? Neto? É. Neto? Vixe, quando vai lá em casa, a casa lá não cabe. Tem neto, tem, tem já cinco bisnetos. Bisneto? Bom, então você tá adiantado aí. É, eu tô falando pro senhor né? Então fala o nome dos bisnetos, que é mais difícil. Dos bisnetos? É. Ué, tem duas bisnetinhas lá no Dermino, que essa é nova ainda. Eu não guardo nenhum nome, que elas ainda é nova ainda, né? Um chama Caio, que é o molequinho homem, o outro é João. As duas mais novas, depois tem o.. É, depois qual é que é o outro? Dá, é... É, o outro eu não lembro o nome dele, ele já tá com 10 anos, ele tá desse tamanho assim. Bis eu não guardo dentro. o nome desses meninos tudo na cabeça. E, e os betos de você deve ter uns 15 ou não? Tem, mais ou menos, por aí. Ué, já tem que ver. Tem a Amanda. Que é neta, né? Ela já tem duas meninas que já, tem, já me deu bisineto também, né? É. Tem a. Tem a Maria Fernanda também. Ela já tem, me deu dois, dois bisinetinhos também. E. E parece que nem vem mais a caminha aí de um, de, um, de um outro neto meu que fugiu com a menina aí e já embarrigou ela. O povo não tá perdendo tempo, não, rapaz. <risos> ué, esse tem por onde puxar, ué? Ué. tem pra onde puxar. É o, o, o, é, José, né, seu nome? José. Zezinho. José é, de Paula, como é que é? José de que de Paula? José Coelho. Coelho de pa... De que? José Coelho Ferreira. Ferreira. O Ferreira seu vem de onde? Os Ferreira? É. Esses aí já, já tudo de longe mesmo, minha família de longe. Mesmo. Um pouco deles já esparramou pro lado de São Paulo. Mas eles vieram de onde? Capitinga? Veio de capitinga, veio um pouco de capitinga, veio, veio tudo esparramado. Eles veio e foi esparramando tudo outra vez, é um trem atrapalhado, a família da gente atura pouco, a gente. Eles vai esparramando devagarzinho. Ué, eu, eu, só do seu ramo já, já tem um grupo grande, né? Tem. Ou seja, já... tem algum parente seu que foi pro Paraná? Uai, se tem eu não sei, rapaz, se tem eu não sei, mas e... tem gente esparramado para que as meias para lá, assim, viu? Você morou na fazenda? fazenda? Morei, eu fui criado, bem dizendo, na fazenda. Eu fui criado na fazenda, quando eu fugi com a minha mulher, eu fugi para fazenda, para uma roça, sabe? Eu fui tomar conta de gado, eu tirava leite de gado lá, duas horas da manhã nós já tava tirando leite. Que fazenda aqui é? é a fazenda do servo, depois né, foi para fazenda do Adib, Adib Raça. Aqueles que é bem dizer, dono tudo de. Agora é. vai Então tá, ó, oh, eu tô saindo. É. Não, eu tô indo embora, só vocês é que mandam. Obrigado. <risos> Nada. Oh, um abraço. Amém. Eu oh, já tô tá indo. É, eu, eles estou querendo ir embora. Oh. Seu pedreiro, José Coelho Ferreira. José Coelho, me fala aqui. Você trabalhou em fazenda. Qual que foi a sua dificuldade para mexer com o boi? Você tinha, tinha vaca boa de leite lá? Tinha, nós tirava. Tudo na munheca? Tudo. Nós Adib, na fazenda do adido. Lá era nas máquinas, mas eles estava tomando muito prejuízo de leite. Aí passaram. O bicho, lá ajustou. Tinha 30 bardeiros, fizeram duas colônias lá, encheu de gente lá, veio gente até do Paraná para morar lá. Depois yes. que aumentou os bardeiros, aumentou mais 3 mil litros de leite em cima da, da renda dele. tirou na, na mão. E da mão é complicado? É mais, porque quando tirava na máquina, eu tinha que vir repassando atrás, porque é. a máquina não tira o leite completo, sabe? Me conta aqui, quantos litros tirava, você já tirou de leite lá com a sua, sua equipe? Vai lá, nós, nós era uma turma lá, entra tirada de, de cedo, dia da tarde, que tinha uns 30 bardeiros lá ou mais parece, entra tirada de cedo, dia da tarde, nós tirava 12 mil litros de leite, nas duas tiradas. Nós pegava duas horas da manhã, quando era seis horas da manhã, nós já jogávamos os bardos lá para as mulheres lavar lá nos lavadores lá, perto, perto da ordem logo já vi um caminhão, já carregava o leite. Elas lavava o tanque também, andei aqui, ia ficando o leite. Pois nós íamos embora. Aí quando era lá pra... Aí nós íamos lá pra Jardinop, beber cerveja, dar uma descansada, que era dentro de Jardinop. Aí duas horas da tarde, nós começava através a tirada da tarde. Que gado, que raça que era? Holandês? Ah, holandês, né, era tudo holandês, né. Tinha uma vaca lá. Tinha uma vaca lá que eu gostava de tirar. daquela macinha, molinha mesmo. Ela tirava, ela tirava 16 litros de leite dela, às vezes a mão doía muito, aí o chefe mandava o outro vim para acabar de tirar. Ela dava 17 litros de leite na tirada. O bezerro não ficava junto com ela? Não, o bezerro era o seguinte: o bezerro lá nasceu, ficava é. de um dia para o outro só com a mãe. Depois nós de já levava para um curral lá, para um ordenhinho lá. umas mulher mulheres criavam eles na mamadeira. As bezerra fêmea é, iam para uma repartição lá para eles criarem elas, que era tudo de raça, né? Tudo de, era tudo de raça. E os machos que formavam um tamanho mais ou menos lá, que eles deixavam lá, e depois iam para um figurista, que eles vendiam lá em Jardinópolis, a fábrica de linguiça. Pequeno ainda? É, é pequeno, lá eles moíam com porco, aquelas coisas lá, faziam tudo linguiça. Perdia nada. Aham. ô Zé a vida, O que, que é a vida para você? O que, que você fala da vida? A vida é o quê? Você... Pô, eu, eu gosto da vida, rapaz. Eu, eu participei, gostei muito, assim, por onde eu estive, é. por onde eu andei. A gente... Eu tenho saudade daquele tempo lá. Pra dizer a verdade, eu tenho saudade. Tenho saudade mesmo. Você não teve esbarro eu, eu, de fiz, nada, não? Eu não fiz não. O, assim, carreira de vida melhor, porque... Lá comecei a adquirir família, só senhor sabe como né, que é um pai de família, né? É. Gasta muito, começa... Vem vindo os problemas da mulher, da gente também. Mas eu lutei demais nessa vida, rapaz, graças a Deus. Eu... Comprei uma casa aqui no aeroporto 2, muito boa. E... Você mora há quanto tempo aqui no aeroporto? Faz 42 anos. Então quando você veio aqui não tinha asfalto ali não? Não, nem. Foi a primeira, foi a segunda casa que, que começou a fa fazer aqui no aeroporto 2, foi a minha, foi a minha que construiu a segunda casa. Aí, aí justamente esse que fez lá preto, ele era cisterneiro. Aí eu emanei com ele, falou, nós vamos ganhar muito dinheiro desse povo aqui para fazer cisterna agora. E aqui chegava a gente assim pra fazer o terreno dele, nós pôs uma fraca lá né, na nossa casinha quando ela tá cisterneira, vem aqui, ó. nós tivemos que enjeitar, nós não, não, não deu conta mais. Não, mas quantas é, é, ali tinha cisterna de 10 metros? Tinha, a minha mesma, a minha que foi feita lá, deu 12 metros. Deu 12 metros. E ela tá ela... funcionando ainda não? Não. não. não. Depois tá Ó, então, Quando a água da Sabesp aí ele exigiu que não tudo dissesse é tudo. A metade dela do meio pra baixo era uma pissarra branca. A gente ia cortando ela de, de inchada assim quando furou ela. até chegando na casmina. Aí quando deu na casmina, no outro dia nós mediu lá, ela já deu com 3 metros d'água. Água limpinha, não a prata, porque ela era. O chão dela era aquela pissarra branca, que o senhor podia rapar ela assim, ficava aquele chão lisinho. O cisterneiro, para sair lá de baixo, tinha que amarrar na corda e a gente já puxar lá em cima um pouco. Ele nem firmava nos barrancos para subir que aquilo estava igual sabão. Você nunca furou cisterna? Não, eu ajudava o rapaz lá, né? Eu ele puxava aí, descia, a corda, descia lá e eu puxava a corda que tinha o um sari tudo arrumadinho, tudo bem arrumadinho, mas era bom, rapaz. E no outro dia nós já, nós era o primeiro bebê da água. E quanto tempo você levava para furar uma cisterna? Dessa Ué, aí. Quando nós começava. Nós nunca aconteceu de dar esse cerne aí de laje assim, de pedra, sabe? Nunca aconteceu. mas pegava o máximo mesmo assim para deixar ela com água funcionando. Era 5, era 6 dias, porque não podia demorar porque a água subia muito no outro dia. Nós tínhamos que esgotar aquela água. Esgotar aquela água para descer mais um pouco, limpar ela. E naquela época vocês usavam a bomba ou não? Aí logo veio a instalação, aí logo a energia veio primeiro. Aí nós já tinha uma extensão grande, nós pedíamos né, que as casas que já foi, foi construindo e puxando força, nós pedíamos a força para eles. Ligava e ligava aquela bomba para ajudar. A bater a tirar, água. Bater a água. Sim, mas fui, era bom, rapaz. Esse cisterneiro famoso aqui era o, o Roberto ali na. É, tinha o um, tinha um Fabão também, meu o primo. Fala. Fabão, ele morou ali no fundo de Santa Bárbara ali. Vixe, ele era famoso, viu? Mas ele morreu de tanto bebê pinga, coitado. O seu companheiro Não, é vivo ainda? Não, é? já morreu. Já morreu. Era o Juninho, ele já morreu, coitado. tanto bebê pinga também. ainda falava, prepara um pouco essas pingas, para tá? que isso aí vai te levar logo. Ele falou, ah, vou morrer mesmo, então. Largou a família dele, tudo menino pequeno, já menino formadinho. Mas eu acho que deu-se rosa nele, ele não aguentou. Você não Rio. bebe não? Graças a Deus não. É. Ô, ô, ô José, eu tô tirando a sua história aqui e depois eu vou publicar lá no YouTube. Você vai andar para esse mundo afora. O que, que você quer falar aí para os seus amigos aí que você já envolveu com muita gente, trabalhou com muita gente. Ué, eu. Você continua vivo ainda? Ah, eu pra... agradeço. Muito igual o Luciano, o Luciano Pretinho que trabalhou comigo muitos anos, o Wagner, o Wagner é vivo também, o, o Nilson, o Nilson também mora no Jardim Paulista. Esse é sobrinho meu, ele ainda é vivo até hoje, mas ele é manguaço até hoje. Mas ele é aqui, aqui, quando ele percebe que não está ficando meio doente, ele já ele larga um pouco, é. e ele arriba outra vez. Mas é muita gente que a gente... Você nunca história, bebeu? Graças a Deus, rapaz. Você nunca bebeu? Nunca bebi. Mesmo na tirada de leite cedo lá? Não. Você não... A gente tirava porque nós tinha medo, porque a gerência lá era muito forte no, no curral. E se eles pegassem nós com cheiro de pinga lá no curral, aí tinha suspensão de, de cinco dias. É. Não podia, porque nós lidava com... Com animal, né? Com vaca. As vacas é, de lá né? eram tão estimadas, que eu acho que era mais estimada do que... Do que a mãe de, da, dos donos, as filhas deles. É um porque? Um camarada que trabalhava lá já fazia muitos anos. A vaca começou a espernear no meio do curral, espernear, espernear. O cara deu um tapa na bunda dela, assim, um tapinha de leve, assim, pra ela parar. Quando foi duas horas da tarde, ela chamou no escritório e mandou ele embora. Aí foi, falou, mas por que vocês estão me mandando embora? Não, você deu um tapa na vaca lá, porque ela tava esperneando, você devia ter conversado com ela direitinho, aí eu te atendeu você. <risos> <risos> essa bem é Você... a, <risos> a história. Mas também eram vacas caras, né? É, era, vaca. era tudo vaca selecionada, de leite. Você trabalhou né? em outra fazenda? Aqui de, de, de, de Morei, eu morei Nelore. na fazenda do, do Servo, né? O Servo é... O Servo é aquele da água pecuária, que era o negócio de gerência dos bancos de caú, tudo os Banco de Itaú. Aí Ali se atravessou a ponte... do vício que ali que vai para trás. Bacatais. Mas trata que de ponte nova. Aquela ponte do Rio se cair, passa aquele pedaço, logo embaixo tem uma ponte. Sim. Do lado do lado tudo serve, é tudo, é tudo deza. Lá nós, lá nós já mexia com pouca vaca, nosso negócio lá mais era algodão, mexia com algodão, com lavoura. Essa região já produziu muito algodão, né? Já, nossa! Hoje, é hoje não tem. É. Já produziu muito algodão ali. Aí eles parou de mexer com algodão, essas coisas assim, que mexia com muito pau de arara. Aí tinha um tal de. Tinha um tal de neguinho que trabalhava de, de empreiteiro. Ele, ele levava três caminhões de turma lá para mexer com algodão. Fiz a safa de algodão, tudo, ajeitou. Aí o serviço fracassou, tinha que dispensar ele, né? Dispensou, deu o direito dele, certinho, mas mesmo assim. Ele levou, eh, o homem lá na justiça levou todo mundo de testemunha e cada um pôs o nome dele lá. Teve muitos deles que comprou até casa. Pra, pra eu falei o homem, que o homem comandava com o banco que tá, o inteirinho. É. Mas teve que acertar com todo mundo, mas todo mundo, não ficou ninguém sem acertar. Você, você trouxe uma bolada mas também. Nós achamos uma desonestidade. Não que eu morava lá, né? É. Lá nós achamos uma desonestidade, porque a fazenda era muito boa para eles. É. Pagava todo sábado. Tudo certinho e Mas era tudo bem dizer, tudo turma da Vila São Sebastião. Pensa bem não, onde foi, cara. É. Uma máfia lá que... É. O, o Zezinho. <risos> é, José. José. Mas o seu apelido é Zezinho. Zezinho. Zezinho. Zezinho. Ó. Ah, ah. Vai descansar agora? <risos> Céli. Então, fica é. com Deus, viu? Eu gosto desse pessoal. Você conhece esses dias quando começaram aqui, né? Quando eles começaram aqui, aqui, eu vim aqui, eu tinha um barracãozinho pequenininho ali, comprava alguma coisinha ali. Graças a Deus, às vezes compra essa coisa tudo da turma aí, não fica nada de entulho esparramado aí, sabe? É um serviço que ele presta com a comunidade, eu né? Eu dois tamborzinhos, aí já teve, teve na hora aí, ó. É. Graças a Deus, você já comprou muita coisa aqui? Já, já comprei peça para esse carro aqui, ó. É. Agora parou um pouquinho de comprar carro velho, mas eles compravam. Eu chegava aí, tinha um parcial 2 aí, nós levantava ele no guincho, tirava os amortecedores, tirava muita coisa. Tirei banco um carro um 2 chegou aí, os os bancar nele aí, ó. Comprava baratinho, baratinho mesmo, você ver que beleza, rapaz. Aí ele pra, não. O Romildo, esse homem tinha que ser valorizado pela prestação de serviço. Não é só os filhos, de vender. Os filhos, depois as depois, delas, tudo bem de vida. Tudo bem de vida. Mas é o, o problema é que ele, ele, ele deu uma rede de, de, de, de trabalho para muita gente, né? O pessoal catando papel. Ele teve aqui, eu... já teve, já Costuma uma vez aqui que ele tava com, com 40 funcionários aqui dentro, em, é. empacotando, fazendo fardo. Fardo de carlatinha, latinha, fardo de papelão, trabalhava umas 10, muito mais. Fazia aqui as fardas, já saia tudo empardado daqui. É. Enfardado aqui. é. Isso tudo, tudo registrado, hein? É. E depois não é esse o aspecto. O aspecto é que as pessoas que traziam ganhavam dinheiro. Selecionava, é da reciclagem né, do lixo. Um dia falou né? para dois meninos aqui, né? Se você sair andando por aí, você vai catar quatro garrafas pet. Se você trazer aqui, eu te dou um dinheiro pra você comprar, dá para comprar dois pão na venda de manhã. Dois pãozinhos, você pensa bem. ixi, os moleques vendo quando já descendo com garrafa aqui para vender. De um moleque falou assim, ah, tá vendo ó, como é que foi bom o São Ramírez falar lá, ó. Mas jogava essas garrafas pet fora agora não, agora. Todo dia eu já tenho meu pão de manhã, eles falavam desse jeito. Tá então, vendo como é que a consciência deles é, né? A consciência. E por isso que eu falo que a valorização é. desse trabalho o é do Póvio tem muito grande. O Póvio aí. é. Que é um dos pôrinhos... piripaque aí. Os negócios, no é. rim dele, é. sabe? O rim dele, né? E ele está fazendo embodiares. É. Eu tirei algumas imagens aqui. Ô, Zezinho, muito obrigado pela atenção. De nada, gente. Ronaldo. Tá aí, né? Pastor Ronaldo. Pastor Ronaldo, senhor. É. É. Você é vereador então? Eu já fui vereador na época. Ah, por isso eu já vi falar no pastor Ronaldo, então era o senhor na época. É. E você está falando de aeroporto 2, aí foi tudo asfaltado da época do Maurício. João Rocha. Ah, sim, é. E eu estava lá na Câmara, lá na época, a gente fazia reunião aí, conversava com o pessoal. É um tempo bom. Hoje eu tô aqui gravando e eu tô feliz hoje de é, conhecer é então? é, conheceu esse amigo aqui, o Zezinho. Zé Coelho Ferreira. É, Coelho Ferreira. A sua esposa como é que achava? Ivanete Garcia. Ivonete Garcia. Família Garcia Grande. Você conheceu a sua sogra? Cheguei a conhecer um pouquinho, tadinha. Ela já ah. morreu é veinha, já tá de dado, Ela não. Como que é probleminha nela e ela foi. Chamaria Maria Antônia Garcia. E o seu sogro? É Sebastião Garcia. E eles moravam onde? Olha, a maioria morou para de. É, pro lado de, de, de Goaíra, lá na Pro lado de Goaíra, tem do japonês lá. Só mexia com algodão pra lá. E você conheceu ela onde? Eu conheci ela. A sua esposa, é. Ué, foi numa fazenda também que eu morei. Eu não sei, eu não lembro direitinho o nome da fazenda. Foi numa fazenda. Aí eu conheci ela lá, nós começamos a morar já logo nós já... Resolveram? Foi. Amarrar a história, João. muito bem, graças a Deus. Oh, Deus. Tem que reclamar, não. Qual, você falou que veio pra cá. Como é que você começou como pedreiro? Um pedreiro, que eu comecei, o senhor sabe como é que foi? Foi até engraçado, rapaz. Eu, eu não estava achando serviço direito, aí eu peguei e fui caçar serviço aí na, na, na rua, aí. na época aí. Um cara falou: estou precisando de um ajudante, rapaz. Aí o cara era pedreiro, estou precisando de um ajudante. Eu falei: não, eu vou, eu, o serviço que apareceu eu quero, eu estou precisando, porque eu tenho, eu tenho fio, tenho, tenho que trabalhar. Pô, então você pode vir amanhã. Eu comecei a trabalhar de servente para ele. Trabalhei cinco dias de servente para ele. Na outra eu já fui trabalhar de pedreiro direto. Eu falei: na enxada eu não tenho a mão mais não. Agora eu vou ajustar um para fazer massa para mim. Arranjou um probo. Já arrumei um e graças bom, a Deus pai, eu consegui direitinho, bem, já fazendo engolamento. Logo nós começou a rebocar e o proprietário nunca reclamou de serviço mal feito. Isso é bom. Se a pessoa quando tem vontade, a pessoa vai. A pessoa vai em frente. O senhor não pode pegar no serviço assim sem vontade. Inclusive nessas, nessas áreas de, de construção civil essas coisas. É, é Vontade e você tem um, uma coisa que a gente tem que realçar, você aprendeu a trabalhar desde menino, né? É. Quem aprende a fazer alguma coisa, ele, ele tá sempre querendo melhorar e... É. Eu acho que vou atravessar de lá. É. Ó, eu já tô indo. Muito obrigado vou pela, pela sua atenção. as crianças lá. Você, você trouxe garrafa Pet para vender? Para comprar? Mas... Pô. <risos> de vez em quando, sabe o é que eu trago aqui? É. É. Como a gente trabalha nessa área de pedreira aí, vai juntando aquelas pontas de ferro, aquelas é. coisas. As meninas em casa juntam muita latinha de guaraná, essas coisas que elas gostam. Aí eu junto tudo, trago aqui e levo daqui 20, 30 reais. Chego lá, eu dou prazo, pra barro, o prazo para vocês primeiro barulho e chupar É Isso aí, é bom demais. Ó, oh, parabéns, parabéns. Eu vou filmar o andando aqui. Vou mandar a bala lá que nós é saímos. É, se você quiser encontrar o senhor no YouTube, só colocar Romildo, Ferro Velho, que você vai ver o meu canal, Memórias e Vidas. Tá e você que gostou, compartilha com a gente aí. Tá História de Franca. É isso aí. Valeu, tá. meu irmão.